Viva amigas, consegui fazer o remate praticamente invisível. Isso está praticamente invisível. Vou desmanchar para vermos em detalhe. Depois vou fazer todo. Eita! As pontas estão muito compridas que eu não as posso cortar que este cordão é muito caro. Reparem, vamos puxar. Vamos lá. Aqui está, e aqui está. Portanto, reparem todo o circuito. Reparem que aqui tem um detalhe muito importante. Este teve que meter aqui. Para fazer esta parte de baixo. Pronto, mas nós vamos fazer todo o início. Isto foi o desmanchar, mas depois vou fazer todo. Isto merece.